Paz e bem, eu sou o Frei Franklin Freitas e nesse dia 28 de janeiro gostaria de parabenizar em nome da Fraternidade Franciscana do Rio Grande do Sul o nosso confrade Frei Rinaldo Eberle pela passagem do seu aniversário, ou seja, a grande celebração do seu dom da vida.